Fala aí meus queridos, beleza? Gustavo Guerra aqui na área Meu, eu sempre fico muito empolgado quando chega um equipamento para eu testar Principalmente para fazer um review E sempre quando chega algo da NUX eu fico mais empolgado ainda Pois é um equipamento que eu gosto demais Eu já fiz um review aqui no canal da NUX Uma versão anterior a essa que eu vou fazer agora Digamos assim, é um, um pulo a mais aqui nessa pedaleira Que é a MG30 da NUX meu, essa pedaleira eu acho ela animal, pois ela é super compacta e ao mesmo tempo bem robusta, toda de ferro, muito legal. Se você dá uma olhada aqui também, tem um pedal de expressão, meu, olha que legal. Esse pedal aqui de expressão pode ser tudo, né? Pode ser um volume, pode ser um ami pode ser um wah-wah ou seja, de vários tipos. Você pode fazer a programação direto na Nux aqui também, caso você queira acertar uma equalização, ou colocar mais drive, ou tirar um pouco de agudo, colocar mais médio, assim por diante, trocar o delay. É bem intuitivo o painel direto da Nux, certo? Dessa pedaleira. Mas a grande sacada é você fazer a sua programação em casa, pois é só você ligar um cabo USB e instalar o programa né, no seu notebook, serve tanto para PC ou Mac E ali você se diverte com um painel muito legal meu vou lhe mostrar aqui alguns sons, presets de fábrica E o mais legal da Nux, que na real são músicos, guitarristas Que fazem o preset Eu, por exemplo, fiz alguns presets da versão antiga da Nux Então eles pegam a galera que já está tocando, que já tem uma noção legal de timbres e fazem, e daí colocam nesse pacote da Nux. Meu, abrindo aqui o primeiro, que é o 1A, você pode mexer, né, tanto aqui no mouse, ó, você clicando aqui, ó, se eu mandando 1B, um você já viu que já mudou aqui no computador, já mudou aqui na Nux também, muito louco. E, ou se você quiser, mudando aqui na Nux, muda aqui na pedaleira, do chão, e também já muda ali no computador. Bem legal, meu. Então, vamos voltar aqui, ó, 1A, o som que você já encontra é esse, certo? Esse aqui, ó, sem nada, porque eu não devo volume. <risos> esse é o som que você encontra. Não, não é esse som que você encontra. Você tem que usar o pedal aqui, deixar ele para baixo, para que você tenha volume. <risos> Meu, já é o mesabug bug doido, <música> Meu, fora isso, você pode fazer uma programação total. A gente vai fazer aqui um preset assim, mais do meu gosto. Vou mudar aqui, ó, para o um 1B. Já aparece um JCM 800. <música> próximo aqui já vai vir um é muito legal modulação vamos ver mais aqui ó já é um plex <tum> Vou tocando aqui do jeito que vem mesmo, experimentando aqui. Ó, agora vem um outro clean aqui. Ó. Meu, tem muito preset ela aqui. Ó. Bem legal. Assim. Hum. Curtir esse aqui. Olha que mais? Muito legal. M tem que ver o que vai tá bem limpinho. E aí já tem uma modulação ali. Antes, né? Que legal a interface do lance, né meu? Som, som clean. Tem até alguns presets de baixo aqui também. Acho que tem que colocar um pouco mais de volume nele. é muita coisa, né? O lance é. O negócio é fuxar bastante aqui. Vou pegar aqui um preset inicial aqui, ó. Deixa eu pegar aqui do início. Deixa eu ver. Eu vou me basear nesse JCM aqui, beleza? E a gente vai ver o que acontece. Então aqui você já pode colocar um gate, certo? Você dando dois cliques aqui, você já tem o gate. Você liga e desliga direto aqui. Isso que é muito bacana, né, meu? Então aqui um gatezinho. Por enquanto eu vou deixar sem o gate, beleza? É... Eu vou aqui direto no... Screamer, né? Tube Screamer Geralmente eu uso assim, meu, ó Deixa isso aqui tolado Ele já, ó Veja a diferença aqui, ó Deixa eu colocar o mouse aqui em cima Né? Então bacana já dá um gaizinho aqui também Nele, ó Beleza. Meu, mas na real você tem vários aqui, ó. Você tem um distortion. Um... E aí vai de gosto, meu. A cara do programa aqui é muito louco, né, meu? Ó, tem vários. O mas... fato é de você ir testando eles aqui, ó. Ó. Certo? Eu vou chegar aqui no... Como eu falei, né? Tem uma gama, vai ser aqui um, né, um, um booster para Clean. Vamos aqui no tradicional, Tube Screamer. Ele mexeu na minha regulagem, deixa eu jogar tudo aqui, tudo aqui, tirar esse drive aqui. Beleza, é, quando você clica aqui no, no Amp, você pode até trocar a caixa, né? então se você quiser aqui ó, clicando aqui, eu cliquei aqui com o botão direito, e fui selecionando a caixa que eu quero. Eu vou buscar aqui uma... Ó, que tava aqui, né? Ó. E o bacana, meu, que também você pode modificar esse microfone. Ó, deixa eu tirar esse xadinho aqui, ó. Ó lá. Aí, massa. Aqui você pode colocar... Um dinâmico. Ele vai ficar bem mais aqui Vou trocar ele aqui, ó. colocar o 57, veja só a diferença. Beleza? 57 legal, aqui vamos ver esse outro aqui. Ó. Vai ser legal. Né? Deixa eu ver aqui. É o C414. Inclusive o microfone que eu estou usando aqui é um C414 da casa. Eu gosto. Ah, meu, eu sou. Sou velho, né, meu? Eu gosto do 57. E o legal também você pode posicionar o mic, né? Ó Deixar mais afastadão. Deixa eu deixar ele aqui mais no, no meio pra gente ver. Certo? Parece que ele tá um pouquinho na borda, né? Aqui ele tá bem no centro. Na base, né? Legal, vou deixar ele aqui, assim, ó. deixa eu ver. Na real, eu curti esse aqui ó, também, não, ó. não foi esse aqui não. Acho que esse aqui, ó, esse aqui é legal. <risos> né? Só sua bem uma borda, assim, de um... Eu escolhi o cabeçote, né, eu posso modificar aqui, como a gente estava vendo, a caixa, é... O legal é que você pode também, clicando aqui na caixa, ó, você pode mexer no volume. Você pode tirar também né, o grave, né, a linha de grave, a linha de, de agudo também. É aquele grave que você não escuta e às vezes ele dá uma embolada no teu som, então você consegue fazer o corte de grave, corte de agudo, muito legal. É, o equalizador. Às vezes o pessoal me pergunta, ah, Gustavo, como que você faz pra você timbrar a tua guitarra? Basicamente é assim que eu tô fazendo, certo? Eu gosto de uma frequência que ela fica aqui, meu, perto aqui de 1K, ó. Aqui ela vai vir dessa forma, ó. Então quando eu aumento, vou aumentar bastante aqui pra você ver. Vem esse médio maluco aqui, meu. Eu acho que define muito. O médio é muito importante, porque se você deixa o médio muito baixo, veja só o que acontece com o teu som, ó. <música> né? Fica magrinho e parece que tem uma abelha. Agora você vem com o médio. <música> você vai equilibrando aqui como você acha é, Precisa dar um tapa aqui Deixa eu ver nesse cabeçote Eu vou tacar mais Mais grande Estou achando que tá faltando um pouquinho aqui ó. Deixa eu ver se eu não coloco esse distortion Não, esse distortion não Cadê aquele distortion? É, esse aqui, deixa eu ver sobrou grave nesse daqui ah, vai, vai o Tube Screamer mesmo Tube Screamer vem aqui, vem aqui beleza aqui você tem Send Return, ele tem então você pode colocar até mais efeitos se você quiser você tem um pedalzinho que vem nele também pra você fazer outras funções a princípio nesse aqui eu não vou mexer meu esse reverb agora meu você tem uma gama gigante de reverb ó, ó esse hall aqui é muito legal ó ó dá um level nele aqui como eu estou usando mono a gente não vai ter a sensação ali desse daqui mas é muito legal que ele trabalhe em estéreo esse eu acho muito legal. Eu vou usar um, um mono mesmo aqui. Um digital delay aqui. Deixa eu ver. Daí a gente conserta um pouquinho do feedback. Feedback é o tempo que vai ficar repetindo, né? E o mais legal, como eu falei, aqui você tem o tap, né? Então, ó. Ó. Ou mais rápido. Né? Pô, uma mão na roda, né? Beleza, agora eu vou utilizar esse mesmo preset sobre um backing track para a gente dar uma sacada. Geralmente quando rola um backing track, eu começo a ajustar é, sobre a base mesmo, até achar um timbre que case, porque às vezes é muito legal um timbre que você está usando para estudar, né só que sem a mix total ali do backing track, às vezes, pro teu som sozinho tá legal. Mas se você colocar no backing track, pode ser que não soe tão bem. Então, geralmente, quando eu vou fazer um vídeo aqui, eu faço esse tipo de equalização, né? Coloco o backing track, toco, não, putz, eu preciso de mais, hum, mais agudo ou menos agudo, e assim eu vou ajustando o meu som, o delay e tudo mais. Beleza? Então agora vamos para o backing track.